Olha só, isso aqui tá com um cheiro horrível, eu recebo uma ligação dizendo, você é que ficou em quarto lugar no Miss Paraná, você pode participar representando o Paraná no Miss Brasil, nesse mesmo dia que eu posso dizer que foi um dos grandes... Momentos da minha vida aconteceu a notícia mais triste da minha vida. Esse assunto do Miss eu falo pouquíssimas vezes porque existe muito preconceito, né, Eu é Assim então, que... de um status de estudante do interior do Paraná para bailarina registrada do SBT. Um luxo na família! <risos> a cesta básica chegava lá com o símbolo do SBT. Que coisa! Ah, meu Deus do céu! O que eu vou falar tem a ver com este livro, muito antigo, e ele tem aqui a assinatura do meu pai, do Zé Brasil. Eu escolhi o Jornalismo como profissão e o Burnout me escolheu como uma das porta-vozes. E é algo que eu gosto muito. Nós precisamos reler a nossa biografia. Estou muito feliz em ter contado aqui um pouquinho da minha história para você. Tenho certeza que você vai adorar conhecer muita história inédita que você nunca soube da vida da isa Isabela Camargo. Quer ver só? Bom, ela é paranaense, nasceu no dia 1 de fevereiro de 1981, na cidade de Apucarana. Até adolescência, morou num sítio, numa cidadezinha de 6 mil habitantes. E, de repente, veio parar em São Paulo. Como é que rolou essa história? Ela conta agora pra gente. Isabela, querida, que alegria ter você aqui, você que já participou de um A Indignada comigo, aqui no canal, mas hoje... Vamos revirar o seu baú de recordações, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Lu. Fiquei muito feliz com o seu convite. Gosto demais de você. Sinto muito a sua falta na TV, tá? Vou falar o que todo mundo fala. Então, eu estou super honrada de estar aqui, porque eu sei que teremos assuntos, como você falou, inéditos. Você é uma mulher super inteligente e nós vamos passar aí por áreas que eu nunca falei em lugar nenhum. Então, estou contigo. Essa é a intenção aqui no fundo do baú, justamente resgatar histórias. Por mais famosas que sejam as pessoas que passam aqui pelo fundo do baú, como você, que já deu várias entrevistas, há histórias, especialmente do passado da gente, e coisas muito marcantes que ninguém nunca perguntou, que ninguém nunca soube que vocês nunca mostraram. Então, é isso que nós vamos tirar hoje do fundo do baú. Me chamou a atenção, para começo de história, o seu nome, Isabela. Você usa Isabela Camargo, mas eu vi que o seu nome completo, lá no Wikipédia, está assim, Isabela Spadjori Brasil Camargo. E eu achei super curiosa essa coisa de ter o Brasil no nome, né? Existem pessoas que têm isso, mas eu falei, poxa, qual é a origem disso? né De onde é que vem esse Brasil, Isabela? Lu, esse Brasil vem do meu pai, mas eu não nasci com o Brasil, eu nasci Isabela Spassiari Camargo. Só que, quando eu devia ter uns 15, 16, 17 anos, né, eu porque a nossa, a nossa família dos Spassiari foi buscar as da Brinha Italiana, e aí, quando eu falo 15, 16, 17 anos, é que, gente, a dinâmica para você tirar a sua cidadania é tão demorada que, sinceramente, assim, durou muitos anos, tá? Mas então foi nesse, nesse período aí dos 15 aos 17 que aí, Lu, a, a, nós tivemos que mudar o espaciário para o espadiário, que é o nome de origem da Itália. Quando você muda um sobrenome, você tem que alterar todos os documentos. E aí a minha mãe sentiu no coração uma energia diferente, e falou assim, vou mudar também o seu nome. Não vai ser mais com S, vai ser com Z. Não vai ser mais com L, vai ser... vão ser dois Ls. Spadiari, que era o nome original da Itália, e o Brasil, uma homenagem para o meu pai, que era José Brasil Camargo. E esse Brasil do meu pai vem também de uma homenagem da minha avó, mãe do meu pai, Olga Brasil, uma homenagem ao Brasil. Ao nosso país. Você sabe, Lu que eu me arrependo, é, me arrependo. Eu já pensei muito por que, que, quando eu comecei a minha carreira como jornalista, eu não optei por outros nomes. Mas na época, eu me lembro, eu trabalhava no Band News TV, eu tinha que escolher um sobrenome e eu fui no Camargo por ser mais fácil. Não tem erro, Camargo. Camargo, acabou. Eu sou Isabela Camargo e estas são as principais manchetes da hora. Spadyari, naquela época, eu achava que daria muito para a manga e vão vão vão confundir vão falar errado e tal e Brasil não não considerei aí quando eu trabalhava na Globo aí roda-fita quando eu trabalhava na Globo eu ouvia aí os Scamparini a Isabela nossa eu nossa podia ter usado Isabela Spadiari né e, e foi curioso porque quando eu optei pelo Isabela Camargo o meu avô que era vivo falava assim e se você não falar que você é espadiário, ninguém vai saber que você é minha neta. E aí eu falei, vou, mas eu tenho que usar o Camargo porque é mais fácil e tal. Então são curiosidades aí em torno né, do meu nome. Uso Isabela Camargo com muita alegria, mas com a maturidade de hoje, se eu pudesse escolher, eu teria optado pelo espadiário. O nome tem muita energia, né, Lu? Você sabe que para escolher o nome da minha filha, Angelina, que tem um ano, ela, ela é uma fofura, assim, sabe? A, a maternidade na maturidade é um negócio interessante. E eu sei que aí, com essa história de nome, então, eu queria Maria Luísa e o Tiago Angelina. Aí eu falei: Bom, como é que nós vamos resolver essa situação? Aí eu ouvi a orientação de uma professora de biomagnetismo e me disse assim. Isa, escreve no papel os nomes, faz uma meditação e pede para ela escolher. Aí, quando você acordar da meditação, tira o papel. E aí veio Angelina Luísa. Então, eu tinha feito quatro opções, com as variações de Maria Luísa, Luísa Angelina, enfim. E aí veio Angelina Luísa. E aí, no futuro, eu já me garanto, que se ela reclamar qualquer coisa, quando ficarem comparando ela com a Angelina Jolie, essas coisas, né, que todo mundo adora. Ah, Angelina, Angelina Jolie. Assim, Não, filha, é assim você que escolheu. Não. Já, é, já foi o destino, né? Já começou é, daí o destino, é, Isabela. E diferente, né? Você, você falou que tinha aí uns nesse processo de cidadania 15 a 17 é. anos, enfim, 16. É. E começar a escrever o seu nome, Isabela, 6Z, ou melhor, sem S com Z, com dois L's ao invés de um, diferente, né? Você deve ter né? errado algumas vezes, ou não você curtiu? eu achei estranho, mas depois eu me acostumei. Muitas pessoas perguntaram, ah, mas sua mãe fez numerologia, alguma coisa é, é, é ligada a mapa astral? Não, foi uma intuição dela. Mas eu, eu faço meu mapa astral todo ano, né? faço, inclusive, com duas pessoas, né? não, não é dúvida, não oh, estou checando, não, é porque eu, eu gosto de, de saber como estão os astros, né? como, como está essa confluência de astros em determinados períodos, e aí é, no início, quando eu comecei a fazer uma pastral com essas astrólogas, eu sempre falava assim: Olha, eu nasci assim, e depois eu mudei para este nome. Vê aí o que, que, você, que, que você tem que ver, porque aí eu já.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 Olha, sempre antes de começar o Fundo do Baú, a gente é, pergunta para o entrevistado quais objetos ele escolheu, são três objetos, sempre que a gente pede para contar a história, né? objetos que têm um significado é, importante, de algum momento importante, de alguma época marcante da vida. E eu, eu peço aqui para eles me mostrarem, para a gente saber como vai conduzir aqui essa conversa, essa entrevista. E eu reparei, Isabela, que você, a, a, muitos dos seus objetos, até eu não sei se todos eles, tem muito a ver com família. Vou começar, então, pelo primeiro, já que você falou da minha cidade, que aí já dá para construir a linha do tempo aí. Olha só. Uau! Maior! A internet ainda não tem cheiro, porque isso aqui tá com o um cheiro horrível de fundo do baú, mas aquele cheiro, assim, do tipo misericórdia. Já aproveita e põe no sol. <risos> eu não sei como é que eu achei isso. Eu fui lá para o Paraná, antes da nossa gravação, eu queria muito achar as faixas dos concursos que eu participei de Miss. Mas aí eu não achei as faixas, achei este maior que eu participei do Miss Paraná, é, que foi uma, uma grande passagem na minha jornada do Paraná para São Paulo. Lu, já que você falou da minha cidade, é, numa cidade do interior, o que, que você faz no fim de semana? Você vai tomar um sorvete na praça. Né? Ainda mais quando você mora no sítio. Aí, um desses domingos, qualquer, eu vi lá um cartaz Miss Brotinho e participei do concurso da cidade, chamado Miss Brotinho. Quando eu vi o cartaz, eu falei, mãe, vi um cartaz que vai ter um concurso chamado Miss Brotinho e vou participar. Tem Participou. uma novidade aí, vamos aproveitar, né? Você não fala assim, ah, mas você <risos> sempre... Miss... Se... Miss... Não, zero. Zero. Participei do Miss Brotinho... Aí, tempos depois, veio o concurso da cidade. Miss Cambira, eu, nossa, de brotinho. Então, eu vou para né, a miss da cidade. Estamos falando de uma cidade de 6 mil habitantes, tá, gente? Então, a, a oferta ali de mulheres era baixa. Bom, ganhei. <risos> aí, fui para o Miss Paraná. Miss Paraná realizado em Curitiba. Nossa, coisa chique. E eu fiquei em quarto lugar no Miss Paraná. Em 1997. O que aconteceu depois, Lu? E aí, uma informação né, para quem gosta desse assunto, existem variações do Miss Brasil. Miss Brasil Internacional, Miss Brasil Beleza Internacional, Miss Brasil Globo. E eu recebo uma ligação do organizador do Miss Brasil Beleza Internacional dizendo, Isabela, a Miss Paraná, a primeiro lugar, tá fazendo não sei o que, não sei aonde. A segundo lugar tá participando de outro concurso. A terceiro lugar tá participando de quê? Você é que ficou em quarto lugar no Miss Paraná. Você pode participar representando o Paraná no Miss Brasil? Uau! Posso? Assim? Gente, Bota. eu não sabia que você tinha sido Miss assim. Foi o Miss Paraná, o Miss Brasil. Aí eu fiquei em segundo lugar no Miss Brasil. E o SBT me chamou para dar uma entrevista. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Ganhou a Miss São Paulo, eu fiquei em segundo lugar, e terceiro lugar foi a Miss Maranhão. O SBT era na Vila Guilherme na época, mas Lu, era um negócio assim de cenário, em cima de cenário, era muito pequeno tanto, que saiu da Vila Guilherme e foi para Anhanguera. Então, encaixa todas as peças, né? O SBT era muito pequeno para a estrutura que, que se tornou, e aí tinha uma mulherada lá dançando, eu perguntei, eu falei, poxa, o que está acontecendo? Não, são as bailarinas do Céu Portioli, a gente está fazendo um teste e tal. Ah, posso fazer? Fiz ali o teste, sabe assim? Ah, com a sua idade, sabe dançar, não sabe e tal, faz lá. Juro para você que eu nem lembro como é que foi, que passo que eu fiz, não lembro. Voltei para o Paraná. Peguei meu ônibus, para a Barra Funda, fui para o Paraná. Aí, depois de alguns dias, me ligam do SBT, dizendo, olha, você foi aprovada, pode trazer sua carteira de trabalho, você vai ser registrada, eu... Hã? Tinha 16 anos. É, eu já tinha carteira de trabalho? Já, porque meu primeiro registro em carteira eu tinha 13 anos. Como recepcionista numa locadora, eu comecei a trabalhar muito cedo, então eu sempre tive uma voz, já que, que transparecesse mais idade, uma imagem, né? Na época era bom, tá, gente? Agora não é, não. Então, na época eu tinha 14, 15, 16 anos, sempre me dava mais de 18. E aí foi assim. Foi assim, então, Uau. que eu... De um status de estudante do interior do Paraná, para bailarina registrada da SBT. Aí é outra história. Quer dizer que você foi é, de estudante para a Miss e depois assim, então, que você entrou na televisão. Aliás, você mostrou esse, esse maiô e eu lembrei aqui que eu já tinha visto uma coisa parecida. E lembrei de onde. A Solange Frazão, que já deu uma entrevista aqui para a gente também no fundo do baú, também participou de um Miss Brasil e mostrou um maiô dessa mesma marca, que era a marca ali, né? oficial das, das, uh, das Misses. né? E era o Silvio Santos que apresentou. Ai, e o Silvio, então? Ele ficou maluquinho comigo. Ele falava assim, gente, mas de onde saiu essa moça? Maiôs Catalina, ó, dependendo da sua idade, que você está assistindo esse programa, se você já ouviu falar, entrega a idade. É, porque hoje a gente <risos> cuidado, é cuidado é, cuidado. Muito Agora bacana Agora eu, eu vou colocar aqui Vou até passar o álcool na mão Porque tá com o cheiro de fundo do baú mesmo <risos> Ótimo, tá vendo? A gente ajuda a remexer no baú Só isso já é uma viagem, né, Isa? Você ir lá é procurar as coisas, né? Adorei, adorei, é, adorei é. a proposta E, Lúcia, você precisa levar esse programa pra TV, hein? Também acho Também acho que tem tudo a ver tem tudo a ver. Vamos, vamos ver, vamos aguardar. Agora podemos prosseguir, então. Você quer mostrar o segundo objeto? Tá com você? Você continua contando aí a sua história pra gente. Você quer uma história triste ou você quer uma história. neutra? A ah, triste, pra gente acabar com a neutra. <risos> Melhor do que acabar com a triste, é. né? Não, não, não. É que assim. É, também é uma história, né? o que eu vou, eu vou fazer aqui para você. O que eu vou falar tem a ver com este livro, que é a obra completa de Castro Alves. Uau! É um antigo, livro, né? Muito antigo. E ele tem aqui a assinatura do meu pai, José Brasil. Né, o professor José Brasil. O Lu... Professor é... de... Papai foi professor de sociologia, de economia, ele criou a primeira faculdade de economia do Paraná, que é a Ficeia. Uau! É, e aí, veja só, no dia do Miss Brasil... Ah, não, antes de eu contar, por que eu te perguntei, isso que é uma história triste ou uma história neutra? Porque eu posso te falar desse livro como uma história neutra, ou eu posso te trazer um fato triste. Não, então, eu, depende... eu quero que você me conte por que que esse, o que, que você Sim. lembra quando você é. vê esse livro, é isso que eu é. quero. É. É, porque esse assunto do Miss, eu falo pouquíssimas vezes. Porque existe muito preconceito, né, Lu, é, de concursos de beleza. E, e quando você me fala da Solange Frazão, eu me lembro de outras grandes jornalistas que também começaram, se destacaram nas suas cidades como Miss, né, Adriana Colim a própria Renata Fanta tem muita gente, muito competente, bacana, que começou no concurso de MIS. Então, eu acabo falando, acabei falando muito pouco isso no passado, mas quando eu me lembro do dia do concurso e do resultado, nesse mesmo dia, que eu posso dizer que foi um dos grandes momentos da minha vida, né, que foi um divisor ali de águas total, aconteceu a notícia mais triste da minha vida, que foi a morte do meu pai. No mesmo dia do concurso? mesmo assim. dia. Eu, quando cheguei no hotel, o concurso do Miss Brasil foi na cidade de, de... Tatuí, Tietê, Tietê, né? Tietê, Tietê. Tietê. Tietê. Tietê. Você Obrigada. tinha me, me falava. Tietê. É... Nessa época, gente, era só telefone fixo, tá? E orelhão, ninguém tinha celular. Eu me lembro de ter chegado no hotel do concurso, aquela vibração toda... O concurso foi no sábado à noite, no domingo nós faremos aquele evento com as vices, né, na cidade e tal. E aí tinha um recado da minha família para eu entrar em contato com eles. E aí eu liguei e falei, tudo bem, tio, eu fiquei em segundo lugar e tal. Ele falou assim, olha, vocês precisam voltar, porque o seu pai faleceu. E o enterro vai ser amanhã. Então foi aquele choque de chegar toda é efusiva, você nem sabe direito o que está acontecendo. E aí, você recebe uma notícia dessa e fala eu não pude me despedir? Eu não pude conversar? né? Então, foi, foi um momento assim bem delicado. E aí, no domingo, eu saí, então, de Tietê cedinho, não pude é, participar ali das, das comemorações e fui para a né, para o velório do papai então esse livro aqui ele me este livro me faz então me traz a memória do meu pai e eu tenho duas irmãs por parte de pai e foi a Ana né a uma das irmãs que me deu então elas é, com alguns bens dele me passaram esse livro e eu guardo com muito carinho do meu pai que era muito estudioso professor Brasil né, se tiver alguém do Paraná, gente, estiver assistindo esse vídeo, me conta, tá? Porque, como eu não convivi muito com ele, Lu, é, eu gosto muito de saber histórias. Ele trabalhou no banco, e aí, às vezes, algumas pessoas falam assim, ah, ele trabalhava com crédito para agricultores, né? Ele escreveu um livro e, uh, e, e tinha o hábito né, de muita leitura, então, guardo aqui essa obra do Castro Alves, que eu não li, tá, gente? Eu não li, mas guardo com carinho, é uma memória dele. Poxa, que coisa, né, Isabela? Então, é curioso né? a gente ver nessas recordações, como a vida tem dessas coisas, né? Que coincidência, terrível, né? Num dia que seria um dia de alegria, de comemoração, de festa, você fora de São Paulo, participando de um baita de um concurso, você que vinha de um sítio, imagina, uh, de repente ter uma... né, um, um balde de água fria como esse, terrível, a, a perda do pai, e, e adolescente, né? Duro, né? Perder um pai, adolescente, ou uma mãe, enfim, muito complicado, né? É, e, e, e mas, mas Lu, espiritualizada e espírita como sou, eu te digo que, de fato, a gente não escolhe o momento das coisas, sabe? Então, aconteceu o que tinha que acontecer. Só que o detalhe também dessa história é que ele não queria que eu tivesse participado do Miss Brasil. Hum. Ah, mas, tipo novela, né? Agora eu tô, eu tô, eu tô, eu tô trazendo assim agora capítulo de novela, né? Eu me lembro quando eu falei assim, pai, eu vou para São Paulo participar do Miss Brasil. Ele não ficou feliz. Ele falou mas eu não quero que você siga para para né, essas coisas de, de beleza. Isso não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Você precisa fazer administração, economia. Olha, para finalizar, tá? acho que muitas pessoas podem se identificar com essa história, eu me lembro de estar na TV Globo fazendo alguma coisa que me deu muito orgulho, e eu fiquei pensando, eu falei, nossa, acho que o papai está orgulhoso né, do que eu fiz, porque foi aquele concurso que me é, é, colocou em caminhos que me levaram para o jornalismo. Como antes do concurso ele não tinha ficado muito feliz com a ideia, e ele acabou partindo né, no dia do concurso, eu não pude né, falar do resultado e tudo mais. E aí, roda a fita, né, foi, foi este evento que me fez sair do Paraná para São Paulo e foram os caminhos surgindo que me levaram para o jornalismo, para o hard news. Você me perguntar, você tinha ideia de morar em São Paulo? Não sabia nem que tinha metrô aqui, tá, gente? Então, nunca tinha sido sonho, nunca tinha sido ambição, nunca vi, vi as pessoas na televisão, tipo, nossa, quero fazer isso. Não, não. O único indício, e aí da veia jornalística, Lu, que eu tenho, é memórias e fotos e filmes aí, que eu tinha um tio de muita vanguarda, que sempre tinha uma câmera lá filmando em Super 8 e tal, eu sempre com um caderninho anotando os detalhes dos lugares. Nunca Agora tive. me diga uma coisa: você falou do preconceito dos concursos de beleza. Então, quando você foi evoluindo ali na carreira, indo de uma emissora para outra, porque depois do SBT veio o Band, depois veio o Globo. Essa era uma informação que você não, um, né? Ao contrário de você usar como cartão de visita, olha, já fui Miss, que é muito bacana, né? Não, você deixava no furo do baú isso daí, é isso? É porque não, não teria relevância. E eu sempre queria é, ganhar confiança e espaço para trabalhar pela minha capacidade intelectual, né? e não por uma característica física ou aparência que pudesse facilitar algo ou não. Tá? E aí nós estamos falando sobre algo muito subjetivo. Então, veja, Lu, eu tinha aquela fala do meu pai, do tipo, você não deve fazer isso, você não vai te levar a lugar nenhum, mas que me levou. Então, é uma dicotomia que você carrega, né? Nunca neguei, nunca me neguei de contar a história. É que como nunca me perguntavam, também eu não falava. Aham, uhum, uhum, entendi. Tá entendido, tá ótimo. Mas tá aí, maravilhosa, como você falou. Os caminhos que a vida tem são caminhos realmente misteriosos, né? Então, de uma coisa... Te levou para outra completamente, aliás, uma coisa já inesperada na sua vida, porque você também não tinha planejado, né? Não tinha almejado isso, participar de concurso, ser modelo, não. ser Miss, e disso você vai para uma outra carreira também, que também não nunca tinha uh, uh, feito parte dos seus sonhos, das suas ambições, né? Curioso. É, é. e eu sempre gostei muito de ler. Sempre fui Caxias, aquela menina que sentava na frente da escola, na frente da, da, da sala. É, então, eu gosto muito de contar essa parte. Se você está atento, atenta às situações que a vida vai te colocando, sem criar muita expectativa né? e, e fazendo o seu melhor, sem prejudicar ninguém, no futuro você vai descobrir por que você percorreu aqueles caminhos. Eu tenho certeza disso. E foi num desses caminhos, como bailarina, depois do tempo de alegria, o Silvio criou Fantasia, foram 12 mil jovens para escolherem 50. No ar. Então, a sua entrada na TV foi como... Bailarina do Portioli. Você fez lá um, um, um teste e começou como bailarina. Sim. Eu posso até pegar Não. na carteira. De e, e depois disso, fantasia. fantasia. Quem está no painel comigo é a Isabela. Tudo bem, Isabela? Isabela, você está com sorte? Hein? Está quente? Deixa eu ver, põe a mão. qual a temperatura. Fantasia, registro em carteira, recebendo cesta básica, hein, gente? Estamos falando do fim do século passado. E esse benefício era um luxo na família. Né? A cesta básica chegava lá com o símbolo do SBT, que coisa mais maravilhosa. Ah, meu Deus do céu. E aí, depois do Fantasia, Lu, nós tivemos que gravar um CD, né? com um pouco ri das músicas que tocavam no programa. E aí o Arnaldo Sacomone perguntou, quem sabe cantar? Eu. Não tinha nada a perder, né? a gente tinha 16 anos... Não tinha medo, né? Não tinha medo do que iam pensar, falar. Ninguém me conhece, né? Fui lá. E aí, cantei Bem Que Se Quis. Que era a música Nossa! que estava... Era a música que estava na da moda. Marisa Monte. Ah, é a música que estava na moda na rádio. Né? E aí, <risos> eu cantei Bem Que Se Quis e ele falou o que, que você vai fazer quando você crescer, menina? Aí eu falei, ai, ah, eu devo voltar para o Paraná. Né? Minha família trabalha lá, eu devo voltar para lá. Ele falou, vai procurar um curso de radialista, porque a sua voz transmite credibilidade. E, dependendo do que você fizer, você pode ter sucesso. E aí, Lu, no dia seguinte, eu estava eu no Senac da Lapa, na capital paulista, faz, faz, procurando a né, inscrição, não tinha internet, com essa facilidade, você dá um Google, ah, vai começar. Não, fui lá, escuta. E aí, tem um curso de rádio né, para fazer? E foi assim que eu comecei na carreira como jornalista. Aí eu comecei no rádio, do rádio eu comecei a trabalhar na Energia 97, depois fui para Jovem Pan e comecei a faculdade de jornalismo. Então eu fiquei um período dividida entre bailarina da SBT, estudando, até que entrou o jornalismo. Do jornalismo, eu fui para pós-graduação e aí surgiu uma oportunidade no Band News TV. Aí eu começo como apresentadora do Band News. E aí, hard news todos os dias. Incrível. Adorei, adorei conhecer essa trajetória, que eu costumo falar, Isabela, que a vida leva a gente. Porque eu acredito nisso. Né? A vida realmente tem tanta coisa inesperada, que nos leva a, a, a, a, a resultados da mesma forma, inesperados, que eu sou dessas de muitas vezes deixa a vida me levar, realmente, sabe? Então, quero saber se o pessoal também acha, comenta aqui com a gente. É, é muito curioso te ouvir, é... porque nós temos uma referência e uma visão muito limitada das coisas, enquanto elas não acontecem. Quando eu vim para cá e, e comecei como bailarina, eu não tinha expectativa ou ambição de outras coisas, mas, ao estar presente naquele momento e ouvir uma oportunidade de me manifestar de uma forma diferente, eu fui. E aí eu ouvi um comentário que eu não ignorei. Falei, ué, se esse senhor está aqui selecionando as vozes, eu preciso levar em consideração o que ele está falando. E eu gosto muito uhum. de falar isso, nas faculdades de jornalismo, quando me chamam, Lu, eu sempre pergunto para a pessoa que nos convida, você quer que eu fale a verdade ou você quer que eu fale aquilo que você quer que eu fale? Como assim? Porque no jornalismo, né, na nossa profissão, você é, vai acabar fazendo reportagens, muitas vezes, que você não tem afinidade, mas vão ser muito importantes, né? você vai ter que viver situações que não são agradáveis. Né? Um exemplo, eu não gosto de colocar colete à prova de bala. Eu não gosto de cobrir polícia. Né? Mas tem gente que adora. Mas até você descobrir se você adora ou não, você vai ter que viver a experiência. Então, eu sempre gosto de falar, enquanto você não tem certeza do que você é bom, vai fazendo experimente tudo, né? As experiências estão te dizendo porque é, tudo aquilo vai formar um quebra-cabeça, né, que é a sua vida. Lu, eu precisei fazer muita coisa para hoje estar tá tão afinada com a educação e saúde, por exemplo. Né? Mas eu também passei por trajetos que foram bem é, e a síndrome de burnout que fez com que você saísse do, do, do, do seu emprego na Rede Globo, que fez com que você escrevesse um livro, que fez com que você virasse palestrante, viajando esse país, falando sobre esse assunto, conscientizando as pessoas sobre esse problema, é, eu acho que é um exemplo, outro exemplo maravilhoso disso, né e de como, às vezes, algo ruim pode se transformar, quem sabe, na missão da sua vida. sem cara assim? Totalmente. Eu escolhi o jornalismo como profissão e o burnout me escolheu como uma das porta-vozes. Isso é um fato. Eu consigo ver dessa forma, depois de muita terapia, depois de é, fazer as pazes comigo, com a culpa que eu senti. né? É, eu costumo dizer que eu escolhi o jornalismo, mas o burnout me escolheu como uma das porta-vozes do assunto. Falo isso isenta de vaidade, isenta de qualquer adjetivo tá, que alguém quiser colocar. Por quê? Ninguém quer adoecer. E ninguém quer adoecer por fazer aquilo que ama. Mas, depois de tudo que eu vivi, depois de tudo que eu aprendi, pesquisei, ressignifiquei, né, e terapia, e terapia, sim, Lu, eu tenho certeza que a minha missão hoje com a educação e saúde só começou por essa experiência que eu vivi. Então, tá tudo certo. Incrível, né? Incrível. Aliás, isso é mais um, um, um exemplo aí, eu acho, de... de... É isso, para as pessoas que estão passando por alguma coisa muito ruim, né? que seja esse mesmo problema ou outros tantos, mas Sim. que tenham essa tranquilidade de, de, de enfrentar e, e, de, e essa esperança de que possam tirar de uma coisa ruim algo muito bom e proveitoso para a vida delas, né? Na hora, Lu, na hora você não consegue ver o aprendizado. Né? Quando você é assaltado, quando acontece uma situação que você sente vulnerável, né? numa demissão, como foi o meu caso, na hora você não entende. Porque no, o meu problema não foi o burnout, né? O meu caso não ficou conhecido por eu ter tido o burnout, não. O meu caso ficou conhecido por eu ter sido demitida pelo burnout. Ponto. Uh, hoje se sabe que um problema ocupacional é digno como outro problema de saúde. Isso revela muito, muito, muitos caminhos que não, não vão caber aqui, né? que não, não é o tema da nossa conversa. É, nossa. Sem dúvida. Até eu, eu falo, olha, Isabela, Isabela, para quem quer saber mais sobre esse assunto, a Isabela, como eu disse, é palestrante e ela tem vários vídeos é, dela própria no Instagram dela, que está aqui o arroba dela, também uh, uh, dando várias entrevistas, falando especificamente sobre esse assunto. Mas é óbvio que a gente também não pode deixar de falar isso, porque é um capítulo é, muito importante da sua história e, de novo, uma virada de página da sua vida. Sim. né? Exatamente. Um grande divisor de águas, mais um, eu gosto muito de usar essa expressão e tá tudo certo, Lu, Mas eu só quero dizer, para quem está passando por qualquer situação que você está se sentindo incompreendido, para um pouquinho, veja o que você pode fazer por você. Não espere nada de ninguém. E se estiver vivendo o burnout especificamente, você não é um profissional ruim, tá? Você só está vivendo um momento ruim. Essa é uma informação muito importante, porque no meio do, do fuso E, se você não tiver clareza de quem você é, do seu valor, é, você se perde mais ainda, sabe, Lu? Então, só deixar essa mensagem aqui. E aí, eu já vou fazer um gancho com o meu terceiro objeto. Maravilha, vamos nessa. O que, que tem a ver burnout com o terceiro objeto? Olha lá, que lindo! fiquei pensando assim, que conexão que eu vou fazer agora com este colar? Esse colar era é da minha mãe. É um colar que também, gente, sabe quando aquele negócio fica, aquela prata fica guardada há muito tempo e fica com cheiro também de fundo de baú? Tá? É isso aqui. Eu quase não uso esse colar, ele é belíssimo. Eu vou tirar, vou colocar aqui pertinho da câmera. É, ele tem umas lindo miçangas. Lindo mesmo. Ele tem umas miçangas e umas taxinhas. Tá vendo? Lindo. Deu para ver? Lindo. Ele dá um ele dá um efeito legal. Né? Para quem gosta de colar, ele dá um efeito legal. Esse colar, Lu, eu guardo com muito carinho. Um colar que foi da minha mãe. E a minha mãe... Também sempre trabalhou muito. Veio daí. Onde eu quero chegar, onde eu, onde eu quero chegar com essa, essa conexão? Nós não podemos desconsiderar as informações da nossa família. Se você vem de uma família em que a mãe, por exemplo, viveu situações de muito estresse, de muito trabalho, e você não fica atento ao, ao seu estilo de vida, ao modelo em que você está inserido, você repete os mesmos comportamentos. Então, é, trouxe aqui esse colar, que eu também posso dar várias interpretações dele, mas é um objeto que eu guardo com muito carinho da minha mãe, que viveu também situações de muito estresse, provavelmente também teve o seu burnout quando trabalhava para muitas empresas ao mesmo tempo. Essa mensagem é muito importante, Lu, a gente não pode desconsiderar as informações da nossa família, porque a gente não herda só a cor dos olhos, a gente não herda só o sobrenome, como a gente começou falando, né? a gente herda características. Então, se você tiver consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Sobre as características que você já sabe que você tem na sua memória, celular, no seu DNA, a sua jornada pode ser bem diferente. Então, veja, se eu levo mais em consideração que venho de uma família que trabalha bastante, eu não posso me descuidar com o meu lazer, com o meu tempo para descanso. E você vê que hoje é o que eu acabo falando. né? Eu, eu, eu procuro resgatar aí cada um de si, para despertar o autocuidado. Né? Falar de saúde é falar de autocuidado. Então, é, esse colar da minha mãe me faz trazer essa reflexão aqui para todos que estão nos acompanhando. E acho que é uma maneira linda de a gente encerrar esse fundo do baú, que ainda poderia, nossa, conversar muito. Aliás, antes de encerrar, eu quero falar de uma foto que você mandou para mim, você postou no seu Instagram, de um balanço. E você falou, é. Luciana, esse balanço eu não vou poder levar para o programa. Mas eu quero, a gente tem a foto e eu quero que você explique. Esse balanço, então, de quando você era criança, está lá no Paraná ainda? Está lá no sítio, está lá em Cambira, no sítio da minha mãe. É, eu usei quando era criança. Esse balanço ficou jogado lá no jardim por muito tempo. Eu nunca tive opinião formada em ter ou não filhos. Só quando eu conheci o meu atual marido, o Tiago, é que eu comecei a me despertar para a maternidade. E aí, eu engravidei aos 39, tive Angelina há um ano, e minha mãe reformou esse balanço. Então, por isso que eu disse, ele ficou 40 anos jogado no jardim. isso que eu quis dizer, tá, gente? O balanço ficou lá, minha mãe não tinha expectativa de eu ter filho mais. Então... Quando eu engravidei, e aí a Angelina nasceu, ela tratou de reformar o balanço, e numa última viagem que nós fizemos, foi muito emocionante poder usar o balanço com a Angelina. Lindo, lindo, não podia encerrar sem essa imagem maravilhosa e esse objeto do fundo do baú, que alegria, né? A gente conservar para poder contar essas histórias e viver novos momentos. Isabela, adorei, muitíssimo obrigada por dividir tanta coisa bacana e interessante com a gente. Lu, foi um privilégio e deixo só um último recado. É, você me fez rever a minha linha do tempo e é algo que eu gosto muito, nós precisamos reler a nossa biografia frequentemente para a gente não se perder. Né? Assim a gente evita a síndrome da impostora, a gente pode evitar várias ciladas que nós vamos nos colocando por esquecer todos os caminhos que nós já percorremos. Então, relê, a nossa biografia, muito legal. Eu Estou muito feliz em ter contado aqui um pouquinho da minha história para você e para toda a sua audiência. Lu, conte comigo sempre. Felicidade é nossa, querida. Um grande beijo. Até o próximo Furo do Baú. Gente, Isabela Camargo aqui no Fundo do Baú, que bacana. Você gostou? Não vai embora sem deixar o like, não vai embora sem compartilhar esse vídeo. Quanta história interessante, hein? Quanta história inédita. Você sabia que ela tinha sido miss? Acho que não. E... Essa história dos caminhos, né? Uma mensagem tão importante para tanta gente que está por aí, de repente, passando por um momento difícil. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal se por um acaso você é novo ou nova por aqui. Te espero no próximo Fundo do Baú. Até lá! <música>